Olá, estamos com mais um programa Dicas de Saúde e hoje o nosso programa está com um assunto muito interessante. E esse assunto, ele é cuidado com muito carinho para você, seguidor do programa Dicas de Saúde Rio Mafra Mix. O nosso programa hoje, ele vai falar sobre unidade de terapia intensiva, UTIs. Então hoje eu trouxe um médico intensivista, Dr. Guilherme Pisolotto, que vai estar contando um pouquinho e orientando você que possa, nesse momento, estar passando né, com algum familiar, em alguma UTI, né, e precisando desse auxílio, dessa ajuda, o doutor vai estar esclarecendo algumas dúvidas para você, seguidor do Rio Maframix. Tudo bem, doutor? Tudo certo, Lu. É uma honra tê-lo aqui no nosso programa Dicas de Saúde, doutor. E eu gostaria que o senhor contasse, explicasse um pouquinho para as pessoas o que é uma unidade de terapia intensiva. Porque hoje todo mundo né, pensa, meu Deus, meu familiar está lá na UTI internado. O que será que é isso? O que vai acontecer com ele, né, doutor? Então, eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho para essas pessoas como seria... Bom, a unidade de terapia intensiva, ela é o setor do hospital que concentra o maior número de recursos e profissionais capacitados para lidar com os mais diferentes tipos de doença e focando especificamente naqueles doentes que têm maior demanda. Quando a gente tem uma doença que é tranquila de se tratar em casa, a gente só atende o paciente no ambulatório. Né? A gente vê no consultório, ele recebe a receita e vai para casa. No momento que ele tem alguma doença de um agravo maior, que necessita de alguns cuidados de enfermagem, a gente indica que ele fica internado na enfermaria. Agora, quando ele tem uma doença de maior gravidade e que demanda cuidados contínuos, e aí vem o um nome intensivo... A gente encaminha ele para a UTI. E hoje as pessoas às vezes pensam, ah, o meu familiar, né, doutor, vai lá para a unidade de terapia intensiva para UTI. Ah, ele vai falecer". Assim, não é bem assim. Hoje a gente tem um paciente lá dentro para a gente corrigir algo que está de errado para que depois ele possa receber alta, né, doutor? E Sim. doutor, é, além do médico intensivista, né, que faz todo esse trabalho da manutenção, do cuidado do paciente dentro da UTI, Quais são os profissionais que trabalham dentro da unidade de terapia intensiva? Bom, toda unidade de terapia intensiva, ela tem que ter um médico 24 horas, como você já citou, né? Mas também tem que ter um enfermeiro 24 horas, né? Vai trocando a cada turno, conforme a escala. E para cada dois pacientes da UTI tem que ter pelo menos um técnico de enfermagem. E normalmente é um enfermeiro e um médico para cada dez pacientes. Então, em média, só de médico e enfermagem, já tem sete pessoas cuidando. Além disso, tem que ter fisioterapeuta pelo menos três vezes ao dia. Tá? Então, já tem mais um profissional. E além disso, a gente ainda tem visita de nutricionista, fonoaudiólogo, farmacêutico e psicologia, né, E os demais atendimentos de outras especialidades que também passam para dar um apoio na unidade de terapia intensiva. Na realidade, né, o paciente ele fica muito bem assistido, né, doutor? Tem todo esse cuidado, todo esse manejo do paciente lá dentro. Então, para as pessoas ficarem um pouquinho mais tranquilas, né, doutor, me diz uma coisa: as pessoas têm um pouco de medo, né, dessa angústia, né, de, de ter um familiar que está necessitando ser internado em uma UTI? É o que o senhor poderia falar para essas pessoas? Antigamente, a gente tinha muito menos recursos. Né? Os pacientes até antes de chegar no hospital tinham um cuidado pior. Então, ficou um estigma de que todo paciente que vai para UTI estaria falecendo, né? mas hoje com o avanço tecnológico, com todo o melhor cuidado de saúde que a gente vem tendo, esse perfil vem mudando. Além de tudo isso, hoje a gente tem muito mais leitos de UTI disponíveis. Então, hoje nós temos uma capacidade de atender os pacientes até antes mesmo que eles cheguem em um quadro de gravidade. Então, assim existe ainda aqueles pacientes que realmente estão em sério risco de vida, que precisam ir para a UTI, né? que correm em risco. Mas além desse tipo de paciente, nós temos um atendimento pré, já antes mesmo que ele piora. Então, por exemplo, muitos pacientes que têm um AVC, um infarto, que é uma doença grave, mas que estão estáveis, eles acabam tendo indicação de ficar na UTI, justamente para a gente ter o cuidado antes mesmo que ocorra uma piora. Então não necessariamente o fato de ir para a UTI, quer dizer que ele vai piorar e vai falecer. Né? Às vezes é justamente por um zelo a mais. Tá? Além disso, também existem inúmeras grandes cirurgias que a gente já já pede o leito de UTI logo em seguida, porque precisa de um cuidado maior, né? Então, hoje é muito maior o perfil de pacientes que atuam na UTI. Quais são os tipos de UTIs aí no né no Brasil em si que tem para as pessoas poderem entender, né, o que que é a unidade de terapia intensiva? Bom, a maioria das UTIs elas atendem todo tipo de paciente. Tá? A gente chama que é uma UTI geral, mas existem alguns tipos de paciente que precisam de isolamentos específicos né? e nem todos os lugares vão ter esse tipo de isolamento. Por isso que às vezes algum paciente precisa ser transferido de um local para outro. Isso tudo vai variar conforme o tipo de doença, se é uma doença infecto-contagiosa, Eu acho que o melhor exemplo que a gente teve foi na pandemia. Né? Covid é uma doença transmissível, então precisava de leitos de isolamento respiratório. E a partir de uma demanda muito elevada que se teve, foi criado várias UTIs respiratórias, que eram especializadas excepcionalmente nesse tipo de paciente. Então, hoje ainda existem algumas dessas, né, alguns lugares do estado, mas a maioria desses, desses leitos hoje fica, por exemplo, um ou dois leitos específicos para isso no meio da UTI geral, né, onde fica todo o setor fechado. Mas também existem alguns lugares em que se consegue especializar o tipo de atendimento do paciente. O mais comum que a gente tem são as UTIs cardiológicas, em que geralmente foca na pós-operatória de cirurgia cardíaca, transplante cardíaco, infarto. Né? Tem outros lugares que têm UTIs cirúrgicas também, para ter um fluxo maior de pós-operatório de cirurgias. E alguns lugares também têm UTI é especializado em doentes neurológicos. Doutor, e existem também é, as UTIs específicas Pediátricas também, né? Também. Doutor? Daí também é. tem a UTI pediátrica, que seria para crianças de modo geral, e existe a UTI neonatal, que é para o recém-nascido. E é importante também salientar porque esse tipo de cuidado é bem diferente. O médico que é especialista na UTI neonatal não é o mesmo que é especialista na UTI pediátrica, tá? Porque são um tipo de doenças diferentes. Doutor, me diz uma coisa. É, hoje as pessoas têm muita dúvida, né? Quem regula esses leitos de UTI do Estado, né, em si? Quando um familiar precisa, as pessoas, ai meu Deus, precisa de um leito. Quem é que regula esses leitos para a gente tirar a dúvida das pessoas? Bom, é, isso depende de qual é o tipo de leito, tá? Existem os leitos que são convênios ou que são do próprio hospital, né, em alguns hospitais vão ser isso, vão ter isso, né? E esse tipo de leito quem regula geralmente é o núcleo interno de regulação do hospital que a gente chama de NIR, que é um órgão específico que vai controlar esse fluxo de entrada tá? de, de pacientes. Mas o estado, o SUS em si, quem regula esses leitos é o SISREG, tá? que é o sistema de regulação estadual. Cada macro região do estado tem uma equipe que trabalha com isso, que eles têm todos os dados dos leitos de UTI disponível na região e a demanda. Então, todo paciente que é atendido numa UPA, numa emergência, ele é feito um pedido para o Cisreg. Inclusive, os pacientes dentro do próprio hospital, tendo um leito SUS naquele hospital, ainda assim tem que ser pedido um leito para o Cisreg. Tá? E é o SISREG que vai determinar para qual UTI que ele vai. Tá? O SISREG não age sozinho, ele age em conjunto com a equipe das UTIs, com o NIR dos hospitais. Então tem todo um apoio em que a gente transmite informações para tentar dar o um melhor cuidado para o paciente. Mas isso é o um motivo de muitas vezes ter um paciente, por exemplo, que ele está na UPA de Canoinhas, que fica ao lado do hospital e acaba que ele é transferido para a MAFRA, justamente porque o leito disponível para melhor atendimento daquele paciente acaba sendo lá. Isso quem está olhando de cima é o CISREG, vai avaliar se tem o um especialista necessário para atender aquele caso, né, e vai tentar sempre guiar para a melhor opção. Então, na realidade, doutor, quem controla os leitos é o sistema de regulação do estado, né? ele é que define é, conforme a necessidade da Dos especialidade né? da que aquele paciente necessita. Sim. Então, ele é então encaminhado para todas as cidades onde tenha aquele médico especialista para cuidar daquela determinada doença do seu familiar, né, doutor? Sim. Doutor me diz uma coisa: o que seria visita estendida que hoje todo mundo comenta? Ai, meu familiar tem visita estendida, o que seria isso, doutor, dentro das UTIs? Na UTI nós temos uma série de tarefas a cumprir e isso demanda muito da equipe. Em todo o período e para melhorar o atendimento do paciente a gente costuma ter horários específicos para poder ter a visita ao paciente isso de maneira geral para todos os pacientes só que na UTI nós temos pacientes que estão inconscientes e pacientes que estão conscientes então para aqueles pacientes que estão conscientes a gente costuma abrir um horário a mais para que o familiar esteja ali interagindo dando um apoio psicológico para o paciente. Isso que seria a visita estendida. Por isso que ela acaba não sendo aberta para todos, porque para aqueles pacientes que estão sob sedação, que são inconscientes, geralmente não vai ter essa vantagem de ter essa interação naquele momento. Mas para os pacientes acordados, o paciente ele pode voltar a se alimentar melhor, né, doutor? A conversar, né? Então isso. acaba isso sendo é um... um grande alívio de estresse, né? De ansiedade. Está ali o teu familiar do lado. Exatamente. Existem alguns lugares já no estado que conseguem ter visita 24 horas, né? Isso ainda não é uma realidade, porque existem vários desafios em cima disso, tá? Mas eu imagino que um dia nós chegaremos lá, eu todos Eu acredito os que sim, né? Porque eu acho que quanto mais a gente tem trabalhado para a humanização, né? Das UTIs, a gente tem visto, assim, o benefício, né? E quando a gente vê o nosso paciente saindo... Daquela porta para fora, né, doutor? Uhum. É uma emoção muito grande para a gente saber que ele saiu recuperado, né? melhor do que ele chegou e ele possa estar novamente com a sua família. Isso é uma coisa maravilhosa e, e o senhor traz isso muito né? a humanização para as pessoas, esse cuidado. Então, o senhor é um médico muito iluminado, né? que cuida dessas UTIs com o maior carinho, né? Eu vejo uhum. o senhor, às vezes, é, ah, eu vou procurar fazer uma outro tipo de visita, que nem o senhor já liberou, né? Visitas é, de animais para os pacientes. Isso foi uma coisa tão carinhosa que a gente viu a melhora do paciente, o sorriso da família, o sorriso do, do paciente, e a gente viu, assim, uma melhora muito significativa, né, doutor? Uhum. Então, o senhor está de parabéns, realmente, que Deus continue lhe iluminando, né? E que o senhor é uma pessoa muito inteligente e eu sei que o senhor cuida muito bem dos pacientes. Obrigado. Doutor, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para os nossos familiares que estão nos ouvindo hoje e que têm, que estão passando por esse momento tão delicado de ter o seu familiar dentro de qualquer UTI, seja não daqui da nossa cidade, mas de qualquer lugar, e precisam desse carinho, desse conforto, dessa orientação do médico intensivista. O que eu tenho para dizer, eu acho que eu digo a todos os familiares, né? A gente faz o que a gente pode e o resto é com o paciente. A medicina, ela não é uma profissão de resultados, ela é uma profissão de meios. Então, a gente trabalha para tentar que o paciente tenha uma resposta. Mas o resto vai depender de como o corpo dele vai funcionar. Eu acho que isso também vem um pouco até do próprio conhecimento da filosofia histórica, né? A gente vê aquilo que nós está no nosso controle e tentamos modificar, tentamos agir nisso. E aquilo que não está no nosso controle a gente tem que aceitar. Ou, da maneira que eu sempre falo, a gente tem que entregar nas mãos de Deus. Eu acho que a nossa espiritualidade nesse momento é uma das coisas mais importantes, né, doutor? Uhum. É, a gente vê que quanto mais a gente busca a Deus, mais a gente consegue ajudar as pessoas. E é como o senhor falou, entregar nas mãos de Deus sempre, né? Que Deus sempre abençoe o paciente os profissionais que cuidam né, dessas pessoas e também que confortem sempre o coração dessas famílias. Né? Eu gostaria de agradecer ao senhor né, por essa entrevista maravilhosa né, de acolhimento realmente a todas essas famílias que estão passando por um momento com alguém em uma unidade de terapia intensiva. Deixo em aberto um outro convite para o senhor. Muito obrigada, que Deus lhe abençoe e continue sendo esse grande profissional que você obrigado, é, Obrigado, obrigado pela oportunidade, obrigado a, a todos. Né? Nosso programa Dicas de Saúde volta semana que vem com mais um programa Dicas de Saúde para você, seguidor do Rio Mafra Mix. Um beijo, um abraço e fiquem com Deus.